E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Tietchan trazendo mais um vídeo para o canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Seguinte rapaziada, eu estou aqui para trazer um videozinho pra vocês no 4.1 no servidor de Fabotank Se vocês curtirem, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para receber todos os vídeos que saem é aqui do canal. E mano, estou pensando aqui em trazer dois, a cada três dias dois vídeos, beleza? Então se vocês apoiarem, comentem aí embaixo aí pra me saber, segue nas redes sociais. Aqui os cupomzinhos até que é legal, mano Eu tô gostando de jogar aqui, galera é que tá de boa E, mano Nossa, olha que tem que ter bugado <risos> Fazer que é bugada mesmo Nem sei como que eu vou acertar esse cara tudo bem Vamos ver aqui Deixa o like de vocês aí Vou fazer esse videozinho, vou mostrar minha continha daqui a pouco Consegui colocar mais 12 aqui Não, mais 12 não, avanço Pra falar a verdade, avanço 1 Morou, hein? Ah, Flot, deu um hit aí, ó. Dá um hit logo. <risos> tá satisfeito? Pronto, dei meu hit. <risos> Essa fase aqui é bugada mesmo. O link tá na descrição pra vocês virem jogar se vocês quiserem. E eu tô fazendo um vídeo aqui todo dia, praticamente, pode-se dizer. Se você estiver curtindo, mano, vocês ativam o sininho de notificação Que o YouTube atualizou o sininho de notificação Agora vocês recebem todos os vídeos que saem do canal É só deixar ativo e colocar para receber todas as notificações aí você vai receber todos os vídeos que saem aqui do canal Tô fazendo uns PVP aqui <risos> Na verdade tem que mostrar com o Acabei indo de PVP de novo Mas beleza O cara aqui vai voar perto de mim, né, mano? Porque eu não vou conseguir matar esse cara, olha como que ele tá Gold, gold, gold. Nível 26. Podia ter colocado algum dinheiro. Sei lá. Mas enfim. Deixa eu ver aqui. Hum. Vai, ah, é, fi. Boa, aqui, boa. E não é minha internet galera, nem meu computador que tá travando, é o DD Tank mesmo. Faz um tempinho que já tá travando aí. Beleza? Como eu tava dizendo, eu coloquei avanço, mano, mas demorou muito pra me pegar mais 12 aqui. Acho que eu fiquei uma semana juntando pedra pra colocar mais 12 aqui. Que a sociedade tipo assim, teve de colocar cupom na conta pra colocar a sociedade aqui, liberar o ferreiro da sociedade e tudo mais. Deu trabalho, mano. É, eu consegui 5 pedras aqui. Priorito. 150... Deixa eu ver aqui. Passa 30 GBG. Ixi, isso aqui vai ser difícil. Eu posso fazer alguma coisa aqui. Eu vou colocar... Chapéu... Não, vou colocar a roupa aqui. Beleza tudo mais nove é normal, faia mesmo mas olha aí pra vocês verem como que tá a continha 34 mil de fc avanço 1 aqui na arma mais nove na roupa na roupa e mais 7 no chapéu isso deu um trampo mano vocês não sabem como que foi difícil pra colocar isso aqui e aqui é bem difícil para upar, galera, porque é cada versão, né, 4.1. Eu não pedi ajuda pro dono do tank não, que é o Fabot, né, mano, eu não pedi nenhuma ajuda. Fui upando minha continha e tô upando aqui, né, gosto de jogar nesse servidor. O que, que vocês acham? A continha tá legal? Vocês acham que dá pra melhorar mais alguma coisa aqui? o que, que eu tô nubando aqui? Pode dizer nos comentários que eu posso evoluir aqui. Olha como as práticas estão. O pet é da formiga, nível 26. Tá com os equipamentos tudo aqui, ó. Demorou? Deixa eu colocar o nome dele aqui, ó. Ah, não é que. É, fiote do Tietê. Hum. Ah, não entendi. Acho que não tem como colocar, não. Mas beleza, eu vou aí uns PVPzinho aqui, tomara que não tromba cara forte, se trombar cara forte... e bom... só foi falar, é complica, né mano, mas esse aqui vai ser é o último pvp que eu vim no intuito de mostrar como que tá a minha conta pra vocês Só para mostrar a arma né mano, que demorou muito, daí eu decidi fazer um vídeo Tem cara que é humilde né mano, pelo menos deixa nós dar uns kits aqui né, tem uns mano que é desumilde Beleza Nível 30, e... nível 40, quer dizer, tá forte, mano. Gold, gold, gold. Hum. Ah, eu também tem que mostrar meu alvo. Meu alvo tá bem em também. Beleza, Cara, mata logo, meu parceiro. Eu vou mostrar aqui meu alvo. Como tá? Tá tudo zero beleza não matou meu mano tá de gold ainda num boomerang aí fica fácil para matar deixa o like beleza galera porque eu tô fazendo um vídeozinho aqui sempre se tiver falando meio baixo é porque tá de madrugada né daí eu não quero incomodar e eu falo meio baixo mas tudo bem deixa o seu like se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para tá recebendo novos vídeos que vai sair aqui do canal Próximo vídeo já vai ser uma evolução lá no servidor novo do fabote beleza? Que é o 10.2. Se você não conhece, tem um videozinho no canal que eu tô divulgando ele. Basicamente esse é o vídeo, né, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, já sabe, né? Deixa o like. Vamos tentar bater uma meta aqui de 100 likes. Não vou colocar 200 likes porque é muito difícil pra gente bater. Mas eu acho que 100 likes a gente consegue. E aí, curtiu a continha? O que vocês acharam? Ficou legal? Tá faltando ainda um colar, um anel de casamento. Um, um escudo ou um dom essas coisinhas básicas se você tiver aí sobrando quiser me ajudar toma aí né mano nick é o senhor tietê aí pra vocês verem. tô nessa sociedade aqui top peso que for dela dá um salve aí e tamo junto um abraço do senhor tietê me segue nas redes sociais e falou